Vamos lá. The King of Fighters 95! E saudação internautas, seja bem vindo! Eu me chamo André e você está no obliterando jogos! Hoje vamos continuar nossa saga de The King of Fighters! E finalmente vou poder editar o time! Lembra que no 94 não dava? E é claro que no time não pode faltar o gordão salva-fichas! Esse jogo é extremamente difícil! É o cofre mais difícil! E a primeira luta é contra o trio da Coreia. Esse já é o segundo vídeo desse novo projeto. Se você quiser ver outros vídeos de The King of Fighters, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. Vamos lá, Goro. Acabe com ele. E fora. Ha, perfect. E agora... Kim! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! É engraçado que o computador rouba mesmo, você tá vendo? O Kim manda o Gilson assim andando pra frente, tá ligado? Algo impossível. A máquina vem andando e faz o Gilson. Lá no 94, o Kim também fez muita diferença na gameplay. Talvez se não fosse por ele. Nós não tínhamos conseguido. O Cheng segurou a ficha, mas ele fez toda a diferença porque o Choi. Shui... Eu sei que o Choi é bom, mas mas que que adianta se eu não sei jogar com ele, né? E só para curiosidade, se desse para editar time no Call of 94, esse seria o time. E toma. Achou e não tem conversa Muito bem, vamos em frente E agora O trio da Atena Os Psycho Soldiers Começando por Atena E eu vou escolher a King Nasakenai. E agora, Kensu. Quem, Quem Vamos lá. Toma. Já pro chão. Sakurai e agora Shin. Shin, bata, Shin, ready, go! Shin, o oh, cara aí. Ah. Toma! Não do jeito do dia. Ah, se beber não lute. E vamos para o próximo. E agora, o trio do Art of Fighting. Esse trio é difícil, hein? Esse é um trabalho para o gordão. Começando por com Robert. Robert. Ou como disse o nado, Loba. Vai lá, Shen. Mostra que veio. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pegou. Isso. Beleza. E agora... Takuma! Está para lançar o The King of Fighters 15, E foi anunciado que sairá ainda esse ano. A ideia é jogar todos os The King of Fighters até o lançamento do 15. Eu tô no hype. E você, também está? E agora... Rio. Esse cenário é muito legal. Ele começa de um jeito E depois amplifica Isso, não dá mole pra ele não Oba Ih, olha a Vice aí Oh, olha o Rugal aí Ha, se prepare Ha, ria enquanto ainda pode Muito bem, e agora o trio das garotas Começando por mais Shiranui ha, Lembrando que se terminar com magia rasga rasgar roupa Uma mulher de respeito que exalta as suas qualidades. Começando por Boy Shiranui. Vai, Goro! Pega ela! Agora quem... E agora, Yuri! E vazou o áudio do computador! <risos> Esse som não foi do jogo, não! <risos> Segura essa menina! Terremoto! Toma! <risos> é isso aí! Vamos pro próximo! E agora, e agora o time Yagami! Começando por Billy! Vai lá, King. Acabe com ele. Pronto. E agora, Age. E toma chutão. King, e agora, Yuri. King, bate, e Uh, cai dentro uh. Toma E vamos para o próximo E agora o Ikari Warriors E aí, curte o Metal Slug? Então eu vou deixar no card também A playlist do Metal Slug Vamos lá Agora Haydn Toma bolada E agora Ralph. Ou, como disse o narrador, RARO! Vai, vai, vai, vai! Ah, maldito! Não subestima o gordão! Cadillac Dinossauro é outro que eu recomendo! Também no card Ih, olha o rugal aí Se prepara que eu tô chegando Ih, ó o cara aí E agora, o trio do Fatal Fury Saca e Nik Zé, Daimon, Passa, Show, Ready, GO! Saca e Saca Vamos lá! E agora, Terry. Isso! Yes, Perfect. Perfect. E agora... Andy! Toma Fora É isso aí E agora vamos para o último trio o time do Japão Isso é um trabalho para o Xangão Começando por Kyoko Zanagi Vamos lá Ah, maldito Cruel! Vamos lá! Bolada dele! Pegou! Isso! Beleza! E agora, Vou Diamond! Tcham! Go! Cuidado que esse é difícil, hein! Dá um olho pra ele não! Quebra a cara dele! Isso! E agora, Benimaru! E olha o cara aí! Isso aí! Conseguimos! E agora vamos para o chefe! E olha o Rugal aí! E aí, tá curtindo o vídeo? Que que eu traga mais vídeo como esse? Então já sabe! Não esqueça do like, hein! Nós primeiro, vamos enfrentar o Saisho! Não esqueça de deixar seu comentário, lembre-se que eu leio todos os comentários. Seu feedback é muito importante. Aí. E agora a luta final. Hugo. Xandão, acabe com ele. Ah, nossa, passou por dentro da magia. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. É isso aí.